Então agora nós vamos falar sobre hipérbole, tá? é o segundo caso uh, de cônica. Bom, vamos para a definição. Dados dois pontos distintos, F1 e F2, que, vamos, que vimos que vai ser o foco, F1 F2, pertencentes a um plano alfa, seja 2C, a distância entre eles, está aqui marcada no, no gráfico, Hipérbole é o conjunto dos pontos de α, cuja, cuja diferença em valor absoluto das distâncias a 1 e F2 é constante, 2a, sendo 2a maior que zero e menor que 2c. Olha só que interessante, a, a definição é muito parecida com a elipse, porém, o, ao invés de ser o conjunto de todos os pontos cuja soma entre a do ponto da distância do ponto a F1 e F2, seja a constante 2A, aqui é a diferença entre eles, tá? a, di a diferença entre esse ponto qualquer e os focos, um foco e o outro, resulta essa forma aqui. A elipse, a elipse não, a hipérbole. Tá? Destaquei melhor para ficar mais visível. Em resumo, então, hipérbole igual ao conjunto de todos os pontos P pertencentes a alfa tal que, então, a diferença PF1 menos PF2 em módulo seja igual a 2a, a essa constante 2a. Então, aqui como exemplos, né, então a distância um ponto Q um ponto tem a distância a F1 e a F2, então a diferença Resulta 2A, e assim vai acontecer com todos os casos, os exemplos foram colocados aqui de pontos. Alguns elementos principais, então F1 e F2 são os focos, ó, é o centro, A1 e A2 uh, é o eixo real ou transverso, e B1 B2 o eixo imaginário, veja que aqui, nós vamos trabalhar com esse eixo imaginário, tá? E aí o, o eixo real. 2c, a distância focal, da mesma coisa, fazendo só um, sempre um paralelo com o que nós já vimos. 2c continua sendo a distância focal, 2a é a medida do eixo real, tá? E 2b, a medida do eixo imaginário. E da mesma forma, aqui com o eixo imaginário, a gente consegue estar valendo ainda a, a relação de Pitágoras c quadrado igual ao quadrado mais b Aí ah, a excentricidade C dividido por A. A distância C dividido por A. Notemos que, sendo a hipérbole uma curva aberta, o significado geométrico do eixo imaginário B1 e B2 é por enquanto abstrato, como eu acabei de mostrar aqui, a gente tem que imaginar esse eixo, não né? tá? Vamos para a equação reduzida então da hipérbole. Tomemos um sistema cartesiano ortogonal, tal que a1 e a2 está contido no eixo x e b1 e b2 está contido no eixo y, então esse eixo imaginário agora está contido no eixo y, no, no eixo ortogonal, no sistema. Então, os focos, aqui estão, vão ter coordenadas assim, também como na elipse, coordenadas menos C e zero, e C e zero, tá? já que eles estão dividindo exatamente na metade o eixo Y, aqui vale menos C e aqui vale C, e tem coordenadas Y e zero. Nessas condições chama-se equação reduzida da hipérbole, a equação de p y ponto genérico da hipérbole, e aí a dedução vai ser da mesma forma, olha, a gente vai seguir pela definição, tá? Então, P1 menos 2 igual a 2A. Substituindo aqui pelas fórmulas da distância entre dois pontos que nós já vimos, vamos obter aqui, então, x mais c² mais y menos zero ao quadrado e x menos c² mais y menos zero ao quadrado. Lembrando que aqui é a diferença... Deve ser igual a mais ou menos 2a. Desenvolvendo aqui, vamos chegar em x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1. Ok? Lembrando então, x é o eixo real aqui e y seria o eixo imaginário. Essa é a forma da equação reduzida de uma hipérbole. Um exemplo, então. Assim, por exemplo, uma hipérbole com um eixo real 6 e distância focal 10. Eixo real 6, então a distância focal é 6 e, por consequência, A vale 3. Tá? Então, 2A é igual a 6, temos que A é 3, já foi substituído aqui. E a outra informação dada, a distância focal é 10. Aqui a distância focal é 10, portanto então, ah, o valor de C. Então a distância focal é 2C. Neste caso 10, então C vale 5. Substituindo aqui na fórmula, então temos 5 ao quadrado e o 32, 25 menos 9, 16. 16 é b ao quadrado tá? Então já substituímos direto aqui Nós fazemos esse processinho, na verdade, para encontrar O b, que é o que nós precisamos Nós vamos, vamos precisar do c Ela é apenas parte do pro processo Precisamos saber para poder encontrá-lo E aqui a ao quadrado É 9 Basta fazer a substituição e está pronto Veja que é pura substituição Uh, aqui eu não vou entrar em detalhes, tá? mas então veja que nós trabalhamos com o eixo, ele estando, o eixo real como sendo x, aqui vamos considerar o eixo real como sendo y. Então o que, que vai mudar? Ao invés de ser x ao quadrado sobre a², vai ser y ao quadrado sobre a tá? E a segunda situação é, caso não estejamos aqui na origem do sistema. Ah, se está na, não está na origem do sistema, vamos fazer o mesmo processo para fazer aquela translação e levar de volta para a origem, tá? Ou seja, se ele está, então, paralelo, o eixo real está paralelo aqui, está paralelo a x, então, vamos fazer, então, x menos xo para fazer esse deslocamento, y menos yo. Se for o contrário, então, o eixo real estiver paralelo a y, então, para fazer a translação, vamos só fazer o y menos yO, x menos y menos x xO. E aí obtemos a mesma equação, porém com esse deslocamentozinho aqui, tá? fora da origem. Encerrando aqui.